Pode não parecer, mas nessa imagem aqui, muitas coisas legais vazaram. Atualmente, a Valve vem trabalhando muito na correção de bugs e na implementação de novos recursos no CS2. Ainda há muito a ser feito, incluindo a implementação do padrão float, que atualmente está completamente bugado no novo Counter-Strike. Todas as luvas, por exemplo, parecem factor New, o que não era para acontecer. No entanto, a versão final do CS2 sairá apenas no verão estadunidense desse ano. E a Valve já divulgou que em 2023 teremos apenas um Major, no caso, o Major Blast Paris, que acontecerá em maio. Esse Major ainda será jogado no CSGO. Já em 2024, a Valve pretende voltar com os dois majors do ano, já no Counter-Strike 2. Sabendo que a transição para o CS2 levaria um tempo e que haveria apenas um major de 2023, a Valve encontrou uma forma de compensar esse rombo durante o ano. Novos rumores apareceram juntamente com alguns vazamentos sobre uma possível Operação 12, que seria lançado também para o CSGO e que viria ainda no primeiro semestre. E dessa operação, muita coisa foi vazada. Eu já falei para vocês das duas novas facas que virão para o CSGO, a Kukri Knife e a Twin Blade, mas tem mais. Dê um link nessa imagenzinha aqui, encontrada nos arquivos do CSGO. Presta atenção no tanto de skin que será lançada que descobrimos. Deu pra notar já ali AK-47 Wildfire e M4A4 Fade. Que na verdade não é Fade. É um novo tipo de Fade.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 Beijo, a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337, meus amigos. Pra começar, na real, já vou adiantar tudo para vocês e aí depois durante o vídeo eu serei um pouco mais específico com cada canal top. Mas, resumindo, tem uma nova operação chegando e muito provavelmente o nome dessa operação será Counter Strike, o que faz muito sentido, afinal estamos vivenciando o lançamento do Counter Strike 2. Além disso, descobrimos que no mínimo essa operação trará três novas coleções para o CS. Mano, muita coisa vazou, preciso mostrar para vocês. Sim, teremos a Operação 12 e quando eu digo Operação operação 12 é porque no caso é a 12ª operação do CSGO que também virá para o Counter-Strike Club Offensive. Então é a operação 12 para o CSGO e a operação 1 para o CS2. O que importa é que já sabemos que nessa nova operação teremos três novas coleções de armas. No caso, uma coleção chamada Counter-Strike, o que é muito comum, né? Afinal, toda a operação traz uma nova coleção de skins que leva o nome da operação. Normalmente, essa coleção de skins é da caixa da operação. Então, na operação Counter-Strike, muito provavelmente, teremos a Counter-Strike Case. Além dela, temos também a coleção Pop Comic e a coleção Meat and Monsters. Bem, falando um pouco sobre essas coleções. A coleção Counter-Strike deve ser muito semelhante à coleção de skins da CS20 Case. Pra quem não lembra, em 2019, a franquia Counter-Strike completou 20 anos e em comemoração, o CS lançou a CS20 Case, a caixa que comemorava os 20 anos de CS, com skins com ilustrações que traziam diversas referências da história do jogo. Entre essas skins, a AWP Wildfire, que faz referência à Operação Wildfire. Wildfire. E agora, nessa nova coleção de skins Counter Strike, já sabemos que virá o jogo AK-47 Wildfire, que, mano, de verdade, na minha opinião, ficou muito mais legal que a WP. É a mesma skin, sim, mas encaixou muito melhor na K47. Teremos a K47 Wildfire. Já a M4A4 Fade, na verdade, não é Fade. É a M4A4 Chrome Fade. Essa M4A4, na minha opinião, vem na coleção Counter-Strike. Afinal, a skin Fade, mesmo que essa seja Chrome Fade, mas enfim, o Fade faz parte da história do CSGO. Tem pra Glock, tem pra MAC-10, tem pra UMP, tem pra ALP, tem pra todas as facas do jogo. E a variação de uma skin Fade também não é novidade. Sabemos que no CSGO temos a Amber. Fade. Então a Chrome Fade é legal, é bacana. Eu curti, eu gostei. E tô ansiosão pra ver essa skin refletindo com as luzes do Source 2. Mano, o bagulho vai ficar louco. Já sobre a coleção Mitos e Monstros, rapaziada. Pra quem não sabe, já existiu uma coleção semelhante no CSGO. Que no caso, é a The Gods and Monsters Collection. Que pra quem não sabe, é a coleção que trouxe a AWP Medusa ao jogo. Coleção dos Deuses e Monstros. Lançada no dia 26 de maio de 2015 na Operação Bloodhound. Presta atenção, rapaziada, O no nome da coleção... Deuses e Monstros Skins que essa coleção trouxe: AWP Medusa, M4A4 Poseidon, M4A1S Icarus Fel, G3SG1 Cronos, 1 45 Labirinto do Minotauro. Vocês perceberam que essas skins fazem todo sentido com o nome da coleção? Com base nisso, podemos imaginar que essa próxima coleção dos mitos e monstros, terá uma temática semelhante. E aí, quando analisamos aquela imagem, no caso, aquelas imagens em PNG que vazaram das skins que virão para o CSGO, podemos encontrar não uma, nem duas, como várias que se adequam a essa temática de mitos e monsters. PNG de número 7. Vocês podem notar que é uma alpizinha. Pesquisando muito, eu consegui encontrar essa WP no workshop da Steam. No caso, é a WP Lash. Lash, leshai ou é um espírito florestal da mitologia eslava. Que, segundo a história, protege os animais selvagens e as florestas. Bem, eu acho que já não restam mais dúvidas. Essa WP aqui fará parte da coleção dos mitos e monstros. E muito provavelmente será o item mais raro da coleção. Essa WP aqui, quando lançada, meu amigo não será nada barato verdade, nada. Além dessa Alp, várias outras skins que vazaram também se encaixam perfeitamente nessa coleção dos mitos e monstros. Como é o caso da 5.7 Dark Dog, skin que já está no workshop da Steam desde outubro de 2021, CZ, Fada do Dente, e essa skin já existe no CSGO para M4A4, mas na M4A4 temos a Fada do Dente 1. Essa daqui é a Fada do Dente 2, na minha opinião muito mais bonita, por sinal, e vai uma curiosidade. Essa coleção da Fada do Dente foi criada pela Two Minds Studio, e na Two Minds Studio temos a Luisa McAllister, que que, se não for a maior criadora de skins da história do CSGO, é uma das maiores. Ou seja, a Cisepada do Dente é uma skin em partes brasileira. Outras skins que vazaram, que combinam perfeitamente com essa coleção, é a Fama Esper que foi criada na época para o concurso da Caixa Sonhos e Pesadelos. Essa Glock, que na oficina é chamada de Dinastia Amaldiçoada. E há também essa K47 que eu particularmente achei muito louca, mano. Sem caô. Que acabraba! Nessa imagem aqui, ela tá rosa. Porém, eu encontrei essa skin na oficina. Ela também foi criada na época para o concurso Ali da caixa de Ações e pesadelos Porém, aqui na oficina Ela tá vermelha Eu prefiro rosa Mas a vermelha também é muito legal É a AK-47 Oman Que por coincidência Oman é um agente do Valorante Pra quem não sabe O César, ele traz um monte de referências Do Valorante Aqui no mapa do Overpass Por exemplo Temos uma referência ó. Aqui ó referência ao valorante. Essa coleção mitos e monsters promete a coleção Pop Comic. Pelo nome, eu acredito que trará várias skins holográficas, várias skins coloridas, que eu particularmente não sou muito fã. Mas, das skins que vazaram, dá pra encaixar algumas aqui nessa coleção. Como, por exemplo, essa Aug Fenton. E, mano, por experiência, daqui a Baracept. Uma Aug dessa, lançada como item mais raro de uma coleção, olha, preço sobe. E sobe muito. Mas, eu acho que vem com uma raridade rosa. No caso, como um dos dois itens ali de maior raridade. Essa auspiciência aqui que vazou, eu não gosto muito, na minha opinião a Ticket to Hell é muito mais bonita e tem as mesmas cores, enfim, mas é uma skin que na minha opinião tem tudo a ver com a coleção Pop Comic o mesmo, eu digo dessa MAC que vazou dessa P250, dessa Scar que pra quem não sabe, há um adesivo desse no CS uma MAC também muito parecida, essa 9, como uma skin de raridade mais baixa, o mesmo desse cano curto, o mesmo dessa outra Scar agora da coleção Counter Strike Manos, obviamente nessa coleção teremos skins com referências da história do CS. E a primeira skin de todos esses PNGs que vazaram é uma USP que, in game, é sensacional. O caso é essa USP aqui, a skin de USP que basicamente é a USP dos antigos jogos da franquia Counter Strike, é a USP do CS 1.6. Tudo faz muito sentido, tá tudo batendo, os pontos estão sendo interligados de maneira muito simples e fácil. Além dessas coleções, eu acredito também, na coleção né, que precisamos para o mapa Nubis que ainda não existe, a coleção do mapa Tuscan e talvez uma renovação da coleção de skins de alguns mapas que a coleção já está um pouco mais antiga, como Overpass, Cash, e talvez. Pelo que temos visto, rapaziada, podemos ter uma operação muito em breve e antes que esperávamos. Visto que o lançamento do CS2 deve acontecer por volta de junho ou julho, possivelmente, essa daqui será a última operação do CSGO. Uma operação de despedida, talvez? É muito provável, rapaziada. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, aqui no canal com o jogo 337, todos os dias, dois vídeos novos. Se você curtiu o um conteúdo da hora do CSGO, esse é o canal perfeito pra você, então se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 14 e 19 horas para não perder nenhum vídeo. É isso aí, manos. Eu e eu vou ficando por aqui até o um próximo vídeo no canal com o jogo 337 fall low